Música, um verso da mesma música, é Milagre na Esquerda e os Mr. Magoo, agora é Sherlock Holmes. Esse eu realmente eu não entendi. Assim, eu entendi a Foi, rima. É, o contexto dessa música é bem no início do, do governo Bolsonaro. Ah. E aí, o que, que eu quis dizer? Eu quis dizer que durante os anos de corrupção do PT, é a minha visão. Não, alguém não pode me explicar, por... pode alguém, falar. Alguém pode me corrigir. Não, precisa explicar. Pode eu falar. percebi um silêncio do rap. Assim, com todo respeito, o rap se silenciou em relação à corrupção do PT. No geral, é óbvio que deve ter tido... Sim. A gente generaliza, mas eu sei que existem outras, algumas pessoas que, que falaram, houve cobrança. Mas, no geral, o rap se silenciou como um movimento. E a gente, por ser um governo de esquerda, é, a gente deixou acontecer. Não, beleza. No, no, batemos na força que a gente bateria em outros. E aí eu tava dizendo que agora, todo mundo que era Mr. Magoo, que se fingia de cego agora virou Sherlock Holmes, que é. a tá na mão procurando e acharam, é o pior que a gente achou é. tem, enfim, o Bolsonaro é. é pior do que o PT, é. tá ligado? Então, mas a gente não fez esse mesmo papel de cobrança na época do PT, essa é a minha visão Sim. nesse som aí. Sim. A minha visão, para você entender, todo mundo que é a favor do governo vigente tá errado. Você entendeu? Concordo então quando você. o PT era vigente, eu era oposição ao PT, tanto que nos meus artigos na Cara dos Amigos eu tenho dezenas de textos contra o PT, contra o que eles estavam fazendo. Ah, estão trabalhando no sistema de cotas, tem que trabalhar mais. Eu é vi pouco. uma entrevista sua com um rapaz, ele até é comunista e tal, e eu vi você com um discurso bastante ácido contra... Sim, ele, sim. A, a... Eu, na época que o PT era vigente, eu era contra o PT. Não que o PT fez nada pior do que o Bolsonaro, jamais, não chega nem aos pés. Porque nós estamos vivendo uma calamidade pública por causa do Bolsonaro. E o PT ele trabalhou as partes sociais, ele trabalhou muitas partes importantes. O que ele roubou não deixa de ser verdade, o que ele trabalhou em prol da população, entendeu? O que ele roubou é fato, o que teve de escândalo, mas isso não ameniza a melhoria que o povo teve em outra escala, tá ligado? Não, não, não explica, entendeu? Foi um, não estou explicando, eu concordo, eu concordo mas você. não quer dizer que teve melhoria a do sensação, que bom, A sensação, eu digo sensação porque tudo que o governo nos dá saiu o dinheiro de algum lugar, claro, claro. então a gente teve uma sensação de melhora e a gente pagou a conta em um determinado sim, momento. Sim. Mas o que eu, eu entendo qualquer um periférico, um irmão meu que fale, mano, naquela época lá eu pagava mais barato na comida, eu vivi sim. bem, e eu respeito isso, não desrespeito ninguém que, que diga isso, porque eu também vivenciei isso, tá ligado? Sim, sim. Só que eu tenho uma outra visão, eu acho que ele endividou a gente nesse sentido, e não é... É melhor do que o que o Bolsonaro está fazendo. Sim. Não estou dizendo que... Mas poderia ter feito esse mesmo avanço sem ter deixado um, um rombo que, que foi deixado é, é porque o rombo, o rombo sempre foi deixado só... Pra Só que ele nunca. Dessa vez beneficiou um pouquinho nós, tá ligado? Tipo, um, assim, um pouquinho vez, nós. Beneficio um Mas beneficiou uma porrada de empresa também. Sim. E, enfim. Não, foi criado os monopólios e de monopólios. Deu bilhões bilhões Eu até milagros. fiz uma provocação um dia com um amigo meu que, que vai votar no Lula. Eu falei assim: mano, quem é mais liberal? O Lula ou o Bolsonaro? É difícil de responder essa pergunta se você olhar economicamente falando. Né? É. Depende para quem tá <risos> liderando. Depende do você que, tá que tá liberando, liberando, né? né? Depende. É. Do... Olá, pessoal, você está vendo um corte, certo? Do Ferrez em construção. Se você quer acompanhar toda a entrevista, entra no Rumble, rumble Ferrez. Segue nós lá.